Atenção! O vídeo a seguir contém Uma adicção horrível Um cara tão burro que não gravou um mouse Vídeo em péssima qualidade E um cara que não sabe o que tá fazendo Se você é sensível a esse tipo de conteúdo Peço que, por favor, se retire Oi! Hoje eu vou ensinar como fazer a voz do Freddy Porque um inscrito me pediu E eu tô aqui pra fazer Tá demais Eu não sou muito bom em fazer tutorial, então ignore. Tá, a primeira coisa que você vai precisar é desse, de um áudio, eu gravei esse áudio aqui, e tá, eu tô com áudio, o que você vai fazer? Vai tomar tá, você vai criar uma nova áudio track, né, uma track de áudio, se você tiver no celular, por exemplo, no Kina Master, você duplica esse áudio aqui. Tá? Que é o que eu vou fazer agora. ctrl então, C. Ctrl V. Pronto. estamos com dois áudio agora. O que você vai fazer? Você vai vir em efeitos. E vir em shift E vai adicionar. Beleza. Fazendo isso, vai abrir essa tela aqui. Isso no Sony Vegas, tá? Se você tiver no celular, acho que é bem mais simples, você só vai que saber onde fica o pinch. Normalmente é nas configurações do áudio onde você aumenta e abaixa o volume. Então, tá, o que você vai fazer? Você vai marcar essa caixa de Preserve Duration aqui, que é para fazer com que o seu áudio ele não tipo, cresça ou diminua. E você vai abaixar o pinch. Eu deixo normalmente em "-1". E nesse áudio aqui eu deixei menos 2 Que é pra ficar um pouco mais grossa Mas se você quiser Você não faz pode vai ficar mais ou menos assim Gregory. Tá Enfim Se você for fazer É deixar esse áudio aqui também Mais grosso Você vai modificar o Pode desse pinte desse Áudio aqui pelo amor de Deus, eu sou horrível pra gravar tutorial, mas vocês entenderam. Você vai fazer a mesma coisa, vai adicionar OpenShift, vai vir em Preserve Duration e vai colocar em 2 ou em 4, mas eu prefiro que vocês deixem um a mais. Ou tipo, se você colocou 2 aqui, você coloca 4 aqui. Enfim, deu é pra entender. E aí o seu ódio vai ficar mais ou menos assim. Gregory... Eu gosto de churrasco. E é isso aí. Não é tão difícil... Hum... E serve como curiosidade. Eu acho que eu nunca mais vou gravar um tutorial na minha vida.